Olá, bem-vindos a mais um Módulo e Vídeo. Sou a Cláudia da Hoje vou falar-vos de Content Type Groups. Provavelmente nunca ouviram falar deste módulo. Este módulo permite, tal como Jeff Eaton explica neste seu post, a arrumação dos Content Types. E porquê é que precisamos de um módulo para arrumar Content Types? Quando temos instalações com já dezenas de Content Types e de diferentes tipologias, se calhar começa a fazer sentido arrumá-los por grupos, agrupá-los. É isso que nós vamos fazer uh, neste vídeo, verificar o interesse e a lógica uh, que permite este módulo Content Type Groups. A página do projeto em Drupal.org é esta e uh, ela tem uh, uma série de características interessantes entre as quais integrar com o Views porque expõe o filtro para uh, conseguirmos todos os content types de determinado grupo reunidos numa mesma View e também é exportable através do Features. Um, estas são as principais características, mas, para além disso, é um conceito interessante, desenvolvido com o módulo como nós vamos ter a oportunidade de ver em ação. Para justificar a importância deste módulo e quando temos uma certa instalação um pouco desorganizada e, sobretudo, quando pensamos no utilizador final que vai ter que adicionar e criar conteúdo, nós conseguimos facilmente chegar a listas deste tipo e de conteúdo de tipologias muito diversas. Nós temos aqui desde conteúdo jornalístico, artigo, entrevista, inquérito, até conteúdo que está mais relacionado com a imprensa, ou mesmo com a parte da publicidade. O que vamos tentar fazer é, ao instalar este módulo, agrupar estes content types e trabalhar isto numa lógica diferente e verificar que vantagens retiramos desta nova arrumação dos content types e de toda a estrutura dos modelos de dados para conteúdo. Vamos então a módulos, ele já está instalado, não, está, não foi feito o enable o que vamos fazer neste momento é uh, chamar o uh, módulo é o content type group, simplesmente ativamos como qualquer outro módulo e uh, a partir do momento em que ativamos o content type group e como bem uh, verificarmos uh, efetivamente que ele está ativo e se tem algum tipo de configuração, e tem efetivamente, estamos a chamar novamente o Content Type Groups, ele tem uma configuração, a configuração é na estrutura e Types, significa que nesta área é criada uma nova secção que são os, os Types dos Content Types. Ora, e o que nós temos aqui é uma interface ligeiramente diferente daquele que, que habitualmente temos. Para já, além de podermos adicionar um Content Type, podemos adicionar uh, Content Type Groups. E, tal como uh, estava já referenciado no próprio módulo, temos a possibilidade de exportar e de importar uh, grupos de Content Types. Vamos criar uh, alguns Content Types group e vamos chamar este Content Type group e reparem que aqui o que nós estamos a dar é o nome de uh, humano vamos colocar genérico vamos corrigir uh, este grupo refere-se a conteúdo genérico que é um conteúdo não, não, não específico nós, nós vamos considerar uh, e vamos colocar a remar o Basic Page e vamos eh, avançar. Vamos criar outro grupo type chamado Jornalístico, que tem eh, a relação direta, como já se está a ver, com o Jornalismo e com a área de Jornalística, nós temos aqui vários géneros jornalísticos. E vamos ainda criar um para média, em que vamos integrar o vídeo vamos criar outro para... sei lá... pode ser para a parte da publicidade ou mais do que publicidade promos tudo o que forem blocos de promoção, rotators, destaques para venda ou promoção de algum produto ou de serviço poderia ficar nesta categoria. Isto depois tem que ver também com a lógica que se pretende implementar. E, por exemplo, vamos criar a secção de grupos de content types press. E vamos considerar press tudo Tudo o que fosse relacionado com press e content types específicos para press poderia ser aqui. Ainda ficam alguns de fora, mas uh, o, o que aqui nos interessa para já é agrupar e ter esta perspectiva, digamos, de, uh, mais organizada do, uh, das estruturas de conteúdo. Se nós formos adicionar conteúdo, uh, reparem que aqui nós não temos ganhos, uh, porque efetivamente apresenta-se de A a Z, mas uh, se... Uh, Eventualmente formos uh, content types, não, nós não, nós não temos, uh, tirando o, o caso de, de agrupar e de apresentar aquela estrutura, não, não temos qualquer outro ganho, porque efetivamente ele lista os de A a Z, sem, uh, sem que isso represente, por exemplo, um adicionar, um conteúdo, do tipo jornalístico e então aí, enfim, ajudar as pessoas a situarem-se a delimitarem e a detectarem melhor o tipo de conta type que querem usar naquele momento para construir o seu conteúdo. De qualquer forma, visitando o Views e criando uma View, vamos verificar se efetivamente temos um, o, o anunciado filtro. Depois já vamos pôr tudo. Um, só que depois vamos, vamos considerar apenas o conteúdo ou vamos tentar um, chamar apenas os content types do tipo jornalístico. Se, uh, este Neste momento ele está a apresentar tudo. Adicionarmos aqui o critério. Temos efetivamente uma secção do Content Type Group. Evidentemente que nós poderíamos usar o Content e o Type. Porque se nós formos a Type, nós temos a possibilidade de adicionar os Types que bem entendermos. O que acontece é que se for adicionado um novo Content Type, esta View tem que ser atualizada. Portanto, é, é essa a questão. No caso de estarmos a usar um critério do tipo, já o Type do Content Type Grupo, uma vez colocado o Content Type lá dentro, evidentemente que ele lista automaticamente só os conteúdos desse Content Type, ou desse Grupo Type, melhor, porque ele não está a filtrar pelo Content Type, mas pelo Grupo. Portanto, são perspectivas engraçadas aqui e para nós verificarmos que efetivamente ele está a filtrar o... por type jornalístico, vamos colocar aqui o type e vamos tentar visualizar mais resultados para nos certificarmos que efetivamente navio desta page Vamos consultar a page, portanto é a page aqui, jornalístico, vamos ver a page que temos efetivamente, e temos, temos o artigo, a entrevista, portanto, como estão a ver, ele está a recuperar todos os um, resultados que pertencem, do, dos diferentes content types que pertencem ao uh, Content Type Group. É uma, é uma opção interessante, sobretudo quando estamos a falar de instalações com imensos content types e de diferentes tipologias, esta forma lógica de organizar e em função da arquitetura do próprio projeto pode ser bastante interessante. Por isso, verifiquem este módulo e uh, deem também o vosso feedback e uh, façam propostas para o melhorar, caso isso uh, seja uh, Possível. Até uh, uma próxima oportunidade e obrigada por me escutarem.